Eu vou só seguir. Ó, oh, o cara passou a cal no... no Pô, Ah, que que é isso, cara? Não, mano. Pô, e é sacanagem, hein, velho. O cara tem a voz do cachorro, velho, papo reto. Eu literalmente. Acho que na real tinha quase certo. Fui descoberto. Papo reto é muito igual, velho. Deve ser, sei lá, um vídeo. Um 337 shit. Deve ser fingindo, tô cheitando. Caraca! Inferno, rapaziada. Passar Inferno. de Do outro lado, temos Pão Insano de Vader, Mayanzinho 07, Ensalada de Frutas e o Sem Vergonha. Aqui. É, além do pai, tem o 7, o Dubai, o Sovenek e o Neto X. Eu tô grudando o cara, mano, com o aberto pra dar uma desce depois. Não vou te explicar porque tu tem que fazer um cursinho pra entender. Vou esperar aqui a rapaziada passar as calças. E eu vou só seguir, mano. Eu vou só seguir. Ó, o cara passou a cal no, no alvo. Ah, o que que é isso, cara? Não, mano. Pô, e é sacanagem, hein, velho? A partida começou agora, velho. O que que é isso, mano? Mas vamos lá, é um desafio pra nós ganhar essa partida. Ó. Ruxou dois e meio... Complicou pra nós, mano. Nossa, mano. Caraca. Ai. Costa, pai. Costa, costa, costa, costa, costa. Mata esse. Vixe, Maria. Ó, oh, mano. Vamos, vamos, vamos. vamos. Caraca. Vamos sentir o game. Vamos sentir o game. Ô, oh, se eu passar as cal, vocês seguem? Aham. Ué, mano, fala aí a primeira vez que eu tô jogando essa porra. Ah, tranquilo. Puxa, B, puxa, B. Compra o Mac 10, o Mac 10. 10. Pra Mac 10, galera. Vai, Azul. Meu Deus do céu, gente. Paciência, paciência. Primeira vez deles. Limpa, limpa, limpa, limpa. Minha primeira vez também. Incesso, golfei. 2003. Bela bang. Beleza, ó. Já dominamos. E tomei. Tá no CT. Planta, planta, planta. O cara tá <risos> Coitado. Esse cara é um pobre. Boa, boa, Azul. Ele tava tentando plantar no piscina, mano. Linda. só tirar a cara agora, rapaziada. Eles têm que dar o retake, tá ligado? Não, esse bagulho aí eu sei por causa que eu jogo jogo Valorant, tá ligado? Mas eu não conheço o mapa, não conheço as armas. Ah, não, tranquilo. Confia que você é muito melhor que isso daí. Não, tira a cara, tira a cara. Precisa trocar essa. Precisa trocar não, confia. Só Tô tira ligado, a cara tempo. Hum, não, merda. Def... Se fecha, se fecha, do bagulho. Não sabem de você não. Ah, agora sabe. Valeu, e o cara tá defusando já. CS é melhor que te valorando. O cara tem a voz do cachorro, velho. tá reto, que maria! Eu literalmente acho que na real tinha quase Foi descoberto. Quase queijo com o que, cara? É que tem um youtuber que grava. Uh, CS ele tem, sei lá, 800k inscrito. E é. a vai. Papo reto, é que igual, velho. Deve ser, sei lá, um vídeo. Um três três sete shits deve ser eu fingindo tostado. Boa. Caraca! Smoke. Menos setenta e nove, bar. Tá lá, guys, pode matar. Só um. Valorant, vai Valorant Linda valoran! Joga muito, só tira a cara Já ganhou já, pode, guarda essa corre aí mano Você vai morrer oh, Rapaziada, puxa apartamento aí, confia nessa calma O oh, Valorant, apartamento é caminho pela direita Tá ligado, time, time, time bom Rapaziada, time comunicativo Pô, papo é tão perto do cara é muito igual do cachorro, Roxo. não tem como, mano. Todo mundo fala isso, mano, nem sei quem é esse cara Ah, como é que não. você não sabe quem é um cachorro? Ah, para. Este elemento cara de é pau... Ah, ele me. Eu só cito o Folex, aquele que é calvo, tá ligado? <risos> Sim. Aham. Planta aí. Vou plantar, vou plantar. Cai, gente! Ai, gente, tá aí, mano. <risos> olha, ó, isso que dá ficando resenha. Vai, valorando, valorando boa. é o, o Valorant. Linda Sim, Valorant, Valorant, você Valorant. joga muito. Não, se você quer dar, você fala... Ai, cara, minha tela. Valeu. Aí. Quando for assim, só pedir. Pô, no Valorant tem como tu comprar pro aliado direto. Tem meio, galera. Eu também, também no 60. Tá Boa. Vira B com Rush eu... Pode vir B, galera, confia. Pode vir B, que B é nossa, mano. Não, pode, ir A, pode, pode A, pode A, A, A que o B tá acionado. Pode A que o B girou. Caralho, tomei uma. Ah, oh, fofinho. no B costa. O B vai pelas costas. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui, ó. Mano. Vou jogar isso aqui uns 2, três vezes eu vou saber como é que é o mapa. E esse cara tá fudido. Tem marca é também. Qual a sua patente no valorão? Uh, olha, bronze. <risos> eu não sou de jogar nenhum desses jogos, não. Eu jogo mesmo, é louco. Ele queima a roxa. Esse aqui despercebido, mano. Ninguém me viu. Oh! Carinha. Agora viram. Mas agora eu vou pra A, tô nem aí. Oh, não tem, não tem fone! Não tem fone! Fone! Quase matei alguém e já apareceu no final! Roubei aqui do verde sem querer, mano! Relaxa! Na base. Biblioteca. Ó, oh, só posso entregar. Ah, entregar não, entregar não. Ó, oh, pelo menos não tem ninguém cheatado, tá ligado? Só a rapaziada nova chegando no jogo, aprendendo a jogar. Ah, isso que é legal, isso que é bacana. Caraca, ninguém e-mail, mano. Opa, aí ó. Oh, agora é pra Pô, como que não se esqueça a, a bala, A ensalada voltou, hein. Voltou novamente. Ah, que parede daqui. Vara ou não? Vara. mais vara. Ó, oh, vou tirar o cara do escuro aqui, tem um cara ali escondido. Tranquilo. Não tem não. Ó, oh, tem um aqui que tem que dar. Nada, tô indo, tô Matei o que tava lá de 12. Tá dando velho, aí na igreja. Ih, rapaz, acabou o bala. É o nerf da. Dá... Boa. Ai, errei o tiro. Nossa! Aí, duda O que foi isso, velho? É, foi cachorro. galerinha! que o Teco cachorro... Ah, para com isso, cara. Não é possível Não, tu pode até não ser, mas tu não conhecer é foda. Tu tá até com um 337 no nick, O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? Tá até com um 337 no nick. pô. Não, Ai, ai, ai! Então, automaticamente. Boa, Dubai. Linda. Esse último tá, tá na B. Esse último ficou na B. Confia. Caraca, esse round foi sacanagem, velho. O que é muito forte também, mano. Ah, tá lá, tá lá de Alp Lembrando, hein, rapaziada Essa partida não vale nada Não tem patente Ninguém vai perder rank Fiquem tranquilos O CSGO free é isso É um conto que ah. não vale nada Pra quem quer conhecer o jogo Provar do jogo Tá, mano Você joga muito largo Ó, oh, que delicinha Eu vou smocar isso daqui Eu vou fazer uma bang alta E vou comer CT Assim que ela explodir, ó Aí ah, ele não me viu aqui Comendo CT Tá ligado? Ah, mano, essa pistolinha é muito ruim, cara. Vixe, Maria. Caraca, ninguém veio por aqui, mano. Bom. Excelente. Ô, oh, ninguém veio pela base, inacreditável Parece um, um castelo de areia que desanda Ah, eu tenho um gol suficiente pra comprar uma pra vocês, só pedir Tem não, que arma, tem não, vai virar o Ralph, agora reset. Calma, a gente ganhou, 6. ah não, eles, a gente tá, a 9, tá, se, ah é, eles estão com 9 pontos Não, a gente tá com 9 pontos, Oi. É, parada chata. Pô, Porra, é chata Pera engraçado, eu matar eu A, a, a minha, minha desert por uma pistola, por uma, um revólver ruim pra cá Tem banana. Nossa, olha como passou lagado aquele cara. Véio. Pega uma banana. Oh. Ai, tira a cara daqui! Todos lá, todos lá. lá. 3 3 minutes, minutes, aqui, minutes. Pega pezinho aqui, pega pezinho aqui, pega pezinho aqui do velho. Não, não, não, não, galera. Tem três lá. Nossa, isso aí vai dar uma merda. O Paul não ganha esse round, cara. Você corta, nós não precisa dar aqui. Ó. Arma na mão. Ah. Direita, direito. Que emoção, fica. Tá aí, tá aí, tá tá Tá Abre, abre, abre, tá vindo Mano, é, pesca a banana lá, confia Tem uma... Que que é isso, negão? Ficou do pecado, hein, meus amores? Bem moreno, tá? É lá na B Vai lá B e crava, tá ligado? Olá, cachorro é bravo Pode ir lá, pode ir lá, pode ir lá, pode, pode ir lá, lá Pode ir lá, pode ir lá, lá, lá, lá, confia Não, cara Tá vindo a porta não Nossa, Dubai Fudeu O que que você fez, Dubai? Fica aqui que o Dubai me bem, Pega essa opa, corre, pega essa opa, Pega essa corre, corre, corre Pode ir lá, pra, pra Apartamento. Pode dobrar, pode dobrar. Caraca! Deve ter um bombe, do Dubai acabou de plantar. Fica o raro e o azul na B dentro do bombe, tá ligado? Galera, não vou deixar meu time perder aqui essa partida. Essa possibilidade não existe, tá ligado? Ai, sempre que eu tiver um tempinho vago, eu vou jogar um pouquinho desse jogo, só para melhorar. Foda! -se. Pode ir lá, pode ir lá. Mano, eu dei três. Eu dei. Calma aí. Nem tô Ah, pô. Que que é isso, pô? Os caras ainda plantaram A, velho. Joga B aqui, ó, o azul. Confia aqui, é uma boa posição, ó. Você fica cravado ali, ó, de alto. O bagulho que eles estão jogando muito smoke, eu acho que daqui ficaria melhor. Pode ser, pode ser, só não morre. Bzinha tem, hein, galera. O ponto é diferenciado. Ô, uh, linda, tem bang aí, o... ô, azul. Eu não, não compro nada disso, não. Menos 50, tá? Menos 50, tá bom. Menos 50, menos Ai, mano, o cara já veio correndo. Tô plantando aqui, tá? Caralho. Ajuda aí, pai. Ajuda aí, amigão. Agora é só o pouco. Ah, isso mano. É. Esse Paul ligou. Esse começou não a jogar jogado nada. A gente não vai perder, galera. Confia. Ué, se eu tiver comprado de errado, não tem como eu vender, não? Não. Não, não tem não. Ah, já rada. Ué, eu comprei a porrada do um mata pomba aqui de 10 balas. Eu sei que isso deve ser horrível de jogar. É B, eu acho. É B, tá aqui em mim. O cara tá fazendo aqui, mano. É, ele tá... Ele tá che... Mano, ele tá ligado. Ninguém mira aquela posição, não, tá ligado? Aqui, a bomba. O Pixel é aquele, mano.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 Aqui, aqui. Matei banana. Tem aqui, hein? Tinha um ali é onde eu tava, mano. No chão. Deve estar rápido. É, é, é, vamos lá. Hum. Apartamentos, menos 33. Canal, canal. Eles vão girar bem, eu acho. É, espero, espero chegar, espero chegar. Boa! Ih, tem mais um? Ai, nossa. nossa! Caralho! Ai, caralho! Ai, mano, aí, eu consegui mano. salvar. Aí deu de ensalada. Vou te ah mano, vou quebrar esse mouse Não porque ele é ruim, é porque eu sou horrível A arte de aceitar que a vida é como é e não do jeito que eu quero Eu conheço o cachorro, ele usa o Prime <risos> Ai, vai ser 16x14 pra nós ali. esse jogo A que já entrou mirado até Ah, olha esse Poe, cagado demais, mano. Ó, o Paul vai virar da costa. Mata, mata. Ah, vai morrer. Vai morrer queimando ainda. O Paul tá nas suas costas, cara. Na até eu vivo? Só. Ah, mano, meu bugou de mano. novo valeu, valeu, valeu. Ah, mano, aí é osso, velho Pegou uma parquinha inteira com a menos, mano Agora bateu na bunda Aqui é O povo bateu no mouse sem querer ligou o cheat. Já viu, rapaziada, já viu <música> Like I'm lost in I let the let the let, let it go E meeny meany money Moe Get it told. so